Opa, tudo certo? Aqui é o Stick e um bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está vendo esse vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu mostro para vocês um novo token muitíssimo promissor aí, que basicamente é o projeto Biosphere, tá bom? Basicamente esse projeto utiliza o CIL. o que é CIL? Sistema Integrado Otimizado, que integra aquaponia, que é a combinação de aquicultura, que trata a produção de organismos na água e hidroponia, que é o cultivo de plantas sem solo. Nesse projeto eles usam um quarto do lucro para recompensa e queima mensal. E 50% dos tokens comprados serão destinados para queima imediata, tornando esse token mais valioso a cada processo de recompra. E além disso, eles vão estar tá dando de recompensa para os holders BUSD, então você ganha dólares, cara, rodando o projeto. A pré-venda na Pink Sale é agora domingo, dia 13, às 15 horas, horário de Brasília. E alguns pontos legais desse projeto é que tem uma certa segurança, porque a equipe é 100% pública, inclusive com confirmação de identidade KYC c feita pela plataforma Pink Sale. Eles também estão fazendo um marketing massivo, isso é bom para divulgação e a chance de valorização do projeto. E como comparação, galera, esse caso me lembrou aquele caso da T-Food, que basicamente opera blockchain voltada à agricultura, que é um token relacionado à preocupação alimentar, basicamente parecido com o Biosphere. E esse token né, chegou a ter um market cap de meio bilhões de reais com movimentação diária na casa de dezenas de milhões de dólares. Então imagina se o projeto Biosphere também atinge esses padrões, sendo que é um projeto bem parecido. E a ideia deles realmente é para qualquer pessoa cara, com baixo investimento poder estar tá participando e ganhar recompensas em dólar, né, acreditando no projeto deles. Então estamos aqui no site e aqui eles já falam algo bem legal, o mundo cripto precisa de uma nova realidade. Conheça a Biosphere, a nova moeda que irá trazer sustentabilidade e conviabilidade para este universo. Show de bola, tá bonito aqui. É, o site, e aqui tem redes sociais deles vou deixar os links também na descrição pra vocês ok? No momento que eu tô gravando vocês podem ver que as vendas iniciam em um dia e treze horas, mas é quando eu falei pra vocês né galera, domingo, dia 13, agora às 15 horas, horário de Brasília então você vai tá vendo esse vídeo no domingo e você pode já tá comprando, certo? E aqui eles falam por que investir em nosso projeto? Então primeiro o que que é a aquaponia, né? Então a aquaponia é a combinação de duas práticas, a aquicultura, que trata da produção de organismos na água, e a hidroponia que é o cultivo de plantas sem solo. Dessa forma, a aquaponia consiste um método que une a criação de peixes e outros seres aquáticos à produção de plantas, geralmente as hortaliças, em um único sistema. Dessa forma, os dejetos dos peixes se transformam em alimentos para as plantas e as plantas limpam a água dos peixes, fazendo um ciclo ideal de manutenção de ambos os ecossistemas. Qual que é o diferencial da Biosfera? Basicamente eles usam aquele sistema que a gente falou no início, o Sil, que foi pensado em meados de 2019 pelo seu CEO, que é o Mark Henderson Passos, que detectou que através da ampliação das matrizes produtivas Poderia explorar melhor o sistema aquapônico. E a ampliação das matrizes produtivas, integrando a aquaponia, miocario, plantação conciada e meliponicultura permite uma otimização da técnica, tornando esse processo ainda mais sustentável e altamente lucrativo. E como que a blockchain vai ajudar o projeto deles? Eles acreditam que o mundo cripto é realmente o futuro da economia e através da blockchain eles podem tornar realidade o projeto altamente sustentável e rentável. Com a integração da tecnologia, na realidade, eles não viram outra opção além de utilizar o sistema da blockchain em todos os processos Cadastrando todos os passos em um sistema altamente confiável. E aqui eles falam que o holder será beneficiado, né? Com o que a gente falou, de um quarto do lucro para recompras mensais. Os tokens comprados são 50% para queima imediata, tornando o token cada vez mais valorizado, né? Aqui também tem um pouco do roadmap, tá? Então vocês viram que começou a criação aqui em 2019, chegando aqui na parte da Proveite Sale per e Pancake Swap. Depois, listagem na CoinGeek, o CoinMarketCap e afins, e ainda o início das obras do projeto. Mais para frente, teremos a produção, entrega da plataforma forma de assessoria, conteúdos exclusivos, tema de token mensal para produção e, em breve, eles pretendem listar em um grande exchange. É legal aqui também que, como a gente falou, os devs aqui são públicos, então o CEO Mark Henderson Passos é, tem também o Blena Morim, gerente executivo, e o gerente logístico Vinícius Lorenzo. Então, você pode clicar aqui no perfil do CEO aqui, podem ver brasileiro e tal. Então, pelo que eu entendi, ele já tem toda essa expertise, toda essa experiência na área de animais, de criação, é, aquaponia, né, tudo que a gente viu. Sinceramente, eu falo, né, não sou especialista, né, mas que é um projeto que eu achei muito legal lendo e estudando mais a fundo. E aqui a gente tem um vídeo institucional falando um pouquinho mais desse processo. Então, dê uma estudada aqui, realmente é muito legal, dá vontade de investir né? Lembrando isso aqui não é uma dica de investimento, mas se você gosta dessa área, né? Uma área realmente biosférica, todos esses processos que a gente tá vendo aqui se você achou legal a ideia do projeto, ou se você já tem conhecimento, vale muito a pena estar tá entrando nesse projeto, na minha opinião. Então, basicamente, aqui eles mostram, né? Tem os peixinhos ali. Então, basicamente, a água dos peixes, né? Que eles vão botando os peixes, elas são ricas em nutrientes, e essa água é distribuída para o sistema, né? Então, eles colocam a, a, nas plantas essa água, e essa água passa para as plantas, então as plantas crescem com isso, e esse procedimento gera resíduos, né? Como os excrementos dos peixes. E aí, todos esses restos ali, peixes mortos, restos de planta, tudo isso é é direcionado para as minhocas que eles têm que farão decomposição dos resíduos, resultando em humus. Esse humus funciona como adubo, tá bom? Que é usado na plantação consorciada, olha só. E basicamente os peixes têm um sistema onde 5 a 10% dessa água precisa ser renovada, e essa água vai ser trocada e é utilizada para irrigar a plantação consorciada. E no meio dessa plantação vai ter estação de meliponicultura, que basicamente é a criação de abelhas sem ferrão. E as abelhas, o objetivo delas é polinizar as plantas, né? além de produção de mel e conservação de espécies nativas da região. E, além de tudo, o sistema deles a energia é usada através de painéis solares, energia solar, ok? Então, como eu falei para vocês, eu não sou especialista, mas a gente conseguiu ver o processo aqui a fundo através do vídeo, a leitura aqui, e deu para ver que é algo muito grande, muito legal, um processo ali em cadeia que ajuda, parece ali o meio ambiente, e ainda por cima, é um todo um processo ali, cara, que um liga o outro. Então é algo muito bacana, cara. Você tem toda uma estrutura que se interliga trazendo resultados. Achei bem legal e realmente dá vontade, como investidor, dá vontade sim de investir. E se você também teve interesse, basicamente vai estar o link da Pink Sale aí. Lembrando, domingo, agora é dia 13, às 15 horas horário de Brasília, tá aqui para a venda da Biosphere, né? que é a tokenização da produção agropecuária, ecológica e sustentável com peixes, abelhas e agrícolas. Os detetores do tokens podem contribuir com o mundo e o meio ambiente quando se beneficiam das recompensas do bloco diretamente com o BIO. Tem KYC, YC, auditoria e equipe DOXED. Liquidez bloqueada para sempre, tá? E recompensa de 3% em BUSD. Então, tipo de venda pública, o mínimo aí é de 0,1 BNB, máximo de 6 BNB. Vão captar aqui um total de 200 BNB, ok? Aqui você pode ver detalhes, tá? De porcentagem de liquidez, tokens não vendidos, o que vai ser feito é queima, enfim, tudo tá aqui. O fornecimento aqui, ó, de 10 milhões, tudo detalhado aqui, quanto vale um BNB e tudo mais, ok? Além aqui do Tokenomics, né? Então, quanto que é per sale liquidez, locked, unlocked e burned. E é basicamente isso, tá? Então, para deixar bem claro finalizar, esse vídeo não é uma dica de investimento, porque vocês têm que entender que tudo há um risco no mercado de criptomoedas, todo token, toda pré-venda tem um risco. Então, tem simplesmente duas opções, ou o token sobe ou o token desce. E eu não sou vidente, eu não sei o que vai acontecer. Então, basta você fazer o seu estudo, a sua análise e sempre coloca um dinheiro ali que você saiba bem o que você que você tá fazendo e basicamente é isso eu acredito sim que o projeto é promissor tá pode ter uma queda inicial uma correção inicial que a gente fala pode mas depois pode ser que o projeto se alavanque novamente e é isso tá bom vou ficando por aqui valeu até a próxima